Olá pessoal do F1 Horizon hoje estou trazendo aqui mais um vídeo aqui para vocês de das corridas de carros clássicos e hoje eu vou com os carros clássicos dos anos 80 eu já fui com os carros clássicos dos anos 90 tá aparecendo o card rapidinho para vocês me verem aí e vai estar tá passando também a playlist das edições de carros clássicos tá bom mas então vamos aqui nos carros clássicos dos anos 80 bom, já estou colocando minhas luvas aqui enquanto eu vou mostrar aqui todos os carros que tem no jogo de 80... De, dos anos 80 né bom, são esses daqui. eu vou com... não vou com um carro tão rápido assim para não ser muito fácil sabe? eu vou com um carro que Meio pelotão, mais ou menos. Eu, não, eu também não, não conheço muitos carros. Né? Eu sei é que esse aqui é o pior carro. É, vamos com o vamos com Williams de novo, né? Esse aí é o pior carro do grid. Vamos com. Não, não vamos com o Prost de novo. Né? Vamos com, com o Alan também, né? Vamos com outro Alan. É, vão ser 5 voltas agora. Vou colocar um céu limpo aqui. Uh, aqui eu já mostrei para vocês, Lenda. Vamos lá, é um pouco mais diferente esses aqui. Eu acho que é mais difícil. Pista de Monza é interessante. Vamos lá então. Nós estamos aqui em Monza. Vou escolher um setup, né? máximo aqui. Não tem setup para os carros clássicos. Não sei se é a mesma coisa. Se eu, se eu colocar aqui o setup de... De... De F1 atual, né? Atual acho, né? F1 2013 aqui. Eu não sei se vai dar muito certo. Mas beleza. aí estamos lá atrás. No último colocado. E vamos para a pista. Bom. Olha só, o Michel Schumacher tá em primeiro, Alan Próximo, oitavo e eu e último, né? Vamos ver. Nossa! É do mesmo tamanho desse volante. Aqui. Nossa! Eu nem tô pisando tudo do pedal. Esses carros dos anos 80 é bem diferente, hein? uma larga muito boa eu não sei onde que freia aqui nos carros dos anos 80 eita, tá neutro vou usar bastante o Rico aqui não esqueci se, se eu vou conseguir uma sétima posição não sei Tá, tem que frear, não dá pra frear um pouco mais cedo ali Nossa, tem que frear um pouco antes porque não dá, mano 3-wide não dá Caramba, mano, o ponto de frenagem é muito diferente do que da dos anos 90, cara Não sei se é por causa do carro também, né, é dos melhores Acho que esse carro só tem 5 marchas Eu acho que tem Nossa, mano É muito esquisito esse carro, cara Vamos só um, mais um flashback aí Eita, os caras saindo lá e, e, Eita, acendendo Quase Quase vamos pra vaga Nossa Na troca de marcha o cara voa assim pra frente Estraciona muito mais, cara. Vamos lá, um trinta e nove pontos nove, né? Que é o máximo. Coloquei neutro. Não sei, não dá pra ver muito bem as marchas. Né? Só se Aqui, ó nossa, você perde muito de reta, né? é muito tarde ser o setup também que tá meio descontrolado cara mas tá bom nossa tá acabando a gasosa vou tentar me concentrar um pouco mais aqui Porque eu acho que eu me acostumei aqui com o carro Eu acho Ponto de frenagem nossa Mano, esse retrovisor não dá pra ver nada atrás, mano Olha. Dá pra ver mais o aerofólio do que tudo Pra ver nada lá atrás Desse retrovisor Só quando o cara chega Muito perto Caramba Vai sim, mesmo Perde esse Eita, pera aí Eita, mano Bati no Elon próximo assim, eu vim querer, cara, mas é assim, né, mano? Calmou, cara. Tá vendo que eu tô tentando pegar aquela posição de novo? Vamos lá, vamos gastar com o Giro, né? Caramba, não pega, mano. É muita falta de motor, é muita falta de tudo, cara. Aí, vem com o aqui. O corocha tá sofrendo também. Ó, mas cheguei perto aqui, hein. Carro dos anos 80 eu não conheço nenhum, cara. De... De... Performance, né? Eu sempre coloco no neutro. eu não Caramba! Olha! Tchau, cara! Tchau! Opa! Cortei um pouco aqui. Nossa! cara tá muito controlado tá eu tô cortando o caminho aqui sem querer mano eu, eu nem quero cortar caminho nós vamos ver aqui vamos flash flashbacks Nossa, mano, essa zebra aqui espalha muito o carro, mano. Eu sempre faço uma cagada nas voltas finais, né, mano? Incrível. Olha lá, disputa com pro Prost, cara. Só pega no Vaga, mano. Só isso. Então aqui tá a primeira marcha. Eu troquei certinho. Ah. Olha. A uma volta relativamente boa. Porque eu acho que a gente não consegue fazer uma volta boa com esse carro. Claro. E o cara já sumiu, mano. 7 segundos. Bom, já tá, tá doendo até meu, meu braço aqui, cara. E é só esse braço aqui que tá dando. Muito esquisito Deixa eu marcar ganhou. Que novidade! Agora que eu, que eu sei como é que faz aquela, aquela freada, tá fazendo errado. Da olha a diferença que eu fiz aí, ah, beleza. Ih, rapaz, foi bem, errei ali. E depois foi 7 segundos,5, acho, né? Mas foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like para fortalecer aqui o nosso canalzinho. E se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os vídeos de Fórmula 1 aqui no canal. É vídeo quase todo dia, menos sábado e domingo, meio-dia e 15. Não perca esses horários. Por isso tem que te ativar o sininho, beleza? Então, falou!